A saúde ela é precária, né? Por conta que a gente já mora bastante longe, no caso, da, da barra. Então, geralmente leva uma hora e meia, até duas horas, para a ambulância chegar. Já foi, mais, já foi, mas a gente sentiu, né? Que já apertou mais. E daí a gente não está podendo se encontrar nada, né? É bem complicado. Também peguei Covid aqui. É bem difícil. A maioria das comunidades não tem acesso à comunicação né? E isso fragiliza a nossa luta pela permanência do povo no então, campo, é, fazendo agricultura, produzindo alimentos.